Salve, salve galera, quem fala é o Fox eu tô querido. Você está em mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos jogar aí o game chamado Rava. Agradecer demais a produtora por ter enviado o game para que a gente pudesse fazer o teste. Parece ser legal aí, se chama Rava and Psycho Curse. Pegar nosso primeiro é, arco-íris, completar tutorial, passar as fases né, matar 15 inimigos, 35 inimigos, 50, 35. 15 inimigos com poder vermelho Encontrar 15 power ups Escondidos 3 vidas extras E 45 moedas Parece de boa Ih, apertei o botão errado Aí, ó, tem Em português, cara Tem nosso idioma, mais um gamezinho aí da Estasia Soft. Agradecer demais aí a produtora pela parceria E bora Bora conferir aí um gamezinho que, pelo que me parece, de boa, hein, pra miletar. Suave. Era uma vez poderosa invocadora. Beleza. Vamos começar aí, o Rava. Então vamos lá. Um novo jogo. E bora. Nintendinho Total, né? Nintendinho Master System. Mas, vamos ver aí. Aí, ó. Pegar as moedinhas aqui. Eu não sei o que, que é isso. Ah, é pra pegar mais moedinhas. Boa. Eita, Master System. Porra. O poder desse bicho, velho. Ah, esse aqui tem que fazer com esse, né? Não, e aí? Vou morrer se eu cair aqui. Eu, hein? Não entendi. Ah, esse aqui é com esse aqui, ó. Tá, você vai ter... Tiro específico com cada... Com cada... Ah, que merda, hein? E como que eu destruo isso aqui? Eu acho que não destrói, não, hein? Ah, destrói sim, ó. Só tem que dar várias... Tem que dar vários tiros. Boa. Você tem que combinar aqui as os tiros aqui para o negócio acontecer. Beleza. Pegar moedas, né? Porque tem conquista para isso. E Master System. Então... Ah, congelar. É, caralho. Tem que congelar e depois atirar? É isso? Eu achei que já podia passar ali congelado. Vamos de novo. E agora aprendeu a mecânica, a gente vai. Olha lá, estágio um. Beleza. Então, aqui eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Congela... E aí depois destrói. Beleza. Que doideira, cara. Ainda não sei se é meu G fácil, né? Mas. Oxe, o que aconteceu? Congelei aqui. Então, mas e aí agora? Como que eu vou pular ali? Porque não sobe aqui. Ferrou. Agora ferrou, cara. Deixa eu tentar ver isso aqui né uma vida ali e não sobe ele não mano ó e caralho. me ferrei Vou ver se... É, me ferrei, cara. É, não sobe. É, caralho, velho. Que porra de jogo é esse? Vamos de novo. Meu Deus do céu. Ah. Podem pegar as moedas ali Então Aí a parada aqui é a seguinte Eu tenho que jogar isso aqui Quebrar isso aqui Essa nuvem Ih mano, fodeu não pula ali. Caraca, velho. Mano, ah, tá que pariu. Nossa, mano, que doideira. Tem que usar o poder aqui pra poder revelar, ó. Nossa, cara. Bom, uma conquistinha foi. Nossa, que doideira, velho. Nossa, que xaropê do negócio. Mas vamos lá. Aí, por exemplo, aqui, ó. Mano, que doido, velho. E aí passamos. Bom, esse aqui é o Rava. Não parece ser difícil, não parece. Mas vai ter que entender aí como que é a mecânica da brincadeira para poder fazer meu G. Até agora tá de boa. Bom, mais um game aí da série testando. Se gostou, deixa o like. Se é a primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sininho e confere aí. Tem mais vídeos de jogos totalmente desconhecidos. No Xbox e que você pode conhecer aqui no canal, beleza? Eu vou nessa. Falou e até mais. Fui.